Oi galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês. Ai, desculpa. Que, como é que vocês vão fazer pra corrigir o erro do Explorer X? Do Explorer.exe, né? Bom, muitas pessoas conseguem bugar o PC inteiro ou então pegar um vírus. Agora há pouco eu peguei um vírus, mas consegui corrigir. Bom, vamos lá. Você vai vir aqui no iniciar Você é, vai escrever é, Regedit E vai vir aqui Clicar no regedit Clica em sim Aí O caminho que eu vou passar pra vocês ó. Ele vai Ele vai vir assim Ó Exatamente assim Aí vocês vão clicar aqui nesse HK underline Local underline machine Clica nessa setinha aqui Aí você vai vir em software Microsoft Desce, desce, desce, desce Aí vai colocar em Windows NT NT, N de Davi e T de né Que muitas pessoas entendem errado Aí você vai em current version E aí desce mais Aí você vai vir em WinLogon, clica no WinLogon, não precisa nem abrir a pasta WinLogon, só clicar nele e já abre isso daqui, ó. Aí você vem aqui em Shell, clica duas vezes nele, e você vai editar Explorer.exe. Pode editar o que for e no fim Explorer.exe. O que interessa é você apagar tudo, não interessa o que vai estar ali, se está correto ou não. Você vai apagar tudo e editar Explorer.exe, assim, ó. Explorer.exe bem grande Vou mostrar para vocês assim Explorer.exe tudo minúsculo e beleza, dá um ok, fecha e reinicia seu computador e para você que ainda não conseguiu fazer aparecer a sua barra. Você deve estar achando, ah, esse cara tá mentindo. Não, eu não tô mentindo. Sabe por quê? Porque o vírus, ele não apagou o meu Explorer.exe. E eu também fiz um backup dele, que está aqui na minha área de trabalho. Eu recomendo que vocês também façam um backup. para fazer um backup, você vem aqui no Iniciar. Computador. é Windows 7. C, que é o Windows... Não, que é o disco local. Aí vem aqui em Windows. Aí você aperta a tecla E do seu teclado, aperta mais uma vez e aperta uma, uma terceira vez, quer dizer, né? Aí apareceu aqui no Explorer, beleza, esse é o Explorer que você vai pegar, dá Ctrl-C nele, Ctrl C, então se você não sabe dar Ctrl C, clica com o botão direito nele, copiar, vem aqui ó e cola. Ctrl V, ou então você clica em colar. E tá feito o backup. Aí beleza. Antes que eu esqueça de avisar, para você que ainda não sabe como aparecer, fazer isso aqui aparecer, você vai apertar Ctrl Alt Del isso você tem que saber fazer pelo menos. Vem iniciar o gerenciador de tarefas. Aí ele vai aparecer aqui na aba processo, não vai ter quase nada aqui, porque o Explorer não vai estar ativo. Aí você vem aqui na aba aplicativos, nova tarefa, vai digitar explorer.exe, dá um ok. Ou então se ele falar que não foi, é aí que entra o backup, você vai clicar aqui em procurar, vai na área de trabalho. E ó, olha é onde tá? Tá aqui. Abre. Ou então você pega ele, Ctrl C, vai lá no disco local C, onde todas aquelas coisas lá que eu mostrei para vocês. E cola ele aqui, ó, Ctrl V. Aí você abre ele, dá um OK, fecha. Fecha isso aqui também, que já vai aparecer. Aí você faz essas coisas que eu mostrei para vocês e reinicia seu computador. Se não der certo, vocês falem comigo. E beleza. Obrigado por terem assistido. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui, galera. Tchau.